Olá, meu nome é Amanda Nascimento, eu trabalho na área de marketing digital, em uma empresa de Belo Horizonte e resido aqui também. Então, o computador para mim é uma ferramenta essencial de trabalho. Eu uso ele todos os dias, uso principalmente a internet e documentos de Word que eu trabalho com produção de textos. Me então, classifico como usuário, eu sou Sei o, o Básico. Para usar a ferramenta. Além disso, se eu precisar de alguma coisa a mais, aí eu recorro ao pessoal de TI. Então, para o trabalho o que eu abro mais, são documentos para edição de texto, aí eu vou mais para o Drive, é... acessórios do computador que eu é mais, o básico mesmo seria o Paint para contratar algum tipo de imagem, mas fora isso, o Linux me atende bem por causa disso, porque a maioria das coisas que eu vi estão disponíveis na internet que eu coloco na nuvem para não perder os arquivos. O meu é o Ubuntu 16. É isso mesmo. Eu acho que é porque isso não entendo. A experiência, primeiro, eu estava acostumada com Windows, então no início eu tive um estranhamento com a ferramenta porque parecia que estava uma coisa meio arcaica, mas aí depois, o que eu tive dificuldade foram achar as ferramentas que eu preciso de trabalhar, porque parece que os lugares são diferentes para a gente procurar, a identidade visual é diferente, os caminhos que a gente faz é diferente, então a gente está acostumado, estava acostumado com Windows, aí tive esse choque com Linux mas eu acho que é uma questão também de adaptação, de hábito, de conhecer a ferramenta então eu acho que foi mais isso, o estranhamento, porque eu descobri que o Linux tinha as mesmas coisas que o outro mas talvez a atratividade de uma ferramenta me chamava mais atenção no caso do Windows Aí, O Windows eu utilizei, acho praticamente, desde que eu me inseri nesse mundo do, da internet do computador eu utilizei o Linux uma vez que eu adquiri o um notebook Fiquei com o Linux mais ou menos um mês. Não gostei porque eu não estava conseguindo achar as coisas direito, não tinha com quem contar com a ajuda igual hoje eu tenho o pessoal ter. Então já instalei o Windows rápido no computador com facilidade. Então, eu vim para a empresa, não sabia que o pessoal usava Linux aqui. Aí quando eu abri a tela do computador, eu falei: Ai oh, gente, o que, que é isso aqui? É eu nem sabia <risos> o que que era. O sistema que ele era muito diferente. Há muito tempo que eu tinha contato com Linux. Aí foi mais esse aprendizado de descobrir onde que estavam as ferramentas disponíveis, quais seriam as que eu utilizaria mais para facilitar esse processo do meu trabalho. Mas aí, com o tempo, eu fui achando e não tive dificuldade de trabalhar. Para mim seriam as minhas principais ferramentas de trabalho para edição de texto, de imagem, que não trava muito seria para não prejudicar o meu trabalho de processos, eu gosto muito também da identidade visual da ferramenta, para atrair e facilitar para achar as coisas na, na ferramenta, acho que é isso. Então, o Linux, em uma conversa ontem, eu descobri que o Linux ele pode ser mais atrativo, isso também vai pela falta de conhecimento sobre a ferramenta. Tem alguns mitos que eu não sei se são verdades a respeito do Linux comparando com o Windows Então teria que aprofundar, a empresa eu sei que é muito bom também porque em relação a custos e tal Me atende bem na área que eu trabalho Então acho que é mais uma sensação de estranhamento, mas não me atrapalha em nada